O Bitcoin está encurralado e no limite, pessoal. Precisa mostrar muita força aqui sobre isso que eu quero falar para vocês no vídeo de hoje. Vamos passar aqui o Bitcoin, então, em diversos tempos gráficos. Falar aqui da SP500 também, o que eu tenho para vocês, do índice do dólar. E também responder uma pergunta aqui que o pessoal falou sobre qual vai ser aqui o possível fundo para o mercado. Quando a gente vai saber que vai ter um fundo para o mercado aí acontecendo. Por isso eu quero falar também sobre o VIX aqui, tá? que é o índice de volatilidade da SP500, que a gente rompeu aqui, inclusive um triângulo para cima, então fica aí até o final do vídeo, que eu quero mostrar aqui para você isso no vídeo de hoje vamos passar também aqui nos Pools de liquidação da BitMEX você pegou exatamente aqui pessoal nas regiões que eu comentei ontem para vocês tá então bem interessante aqui eu consegui realizar uh, bastante de meus shorts aqui praticamente 90% dos shorts realizados tá pessoal nessa região aqui eu vou mostrar para vocês aqui onde você onde eu vou abrir aqui novas operações para o Bitcoin vou passar também nos hitmaps aqui da Binance e também indicadores de sentimento então vamos dar uma olhada não se esqueça aí se você gosta dos conteúdos do canal deixa aquele like para apoiar, extremamente importante, se inscreve aí se você não está inscrito para ver as análises também, ative as notificações e participe do grupo Telegram, é 100% gratuito, vai lá conversar com o pessoal que tem muita gente aí com bastante experiência no mercado, compartilhando as suas análises né galera, então vamos começar aqui primeiro falando que vamos falar sobre esse P500 rapidamente aqui tá pessoal, que não fechou esse gap aqui ainda tá, vamos ver é, realmente o gap, gap não foi fechado aqui, para mim seria uma boa, uma boa uh, me deixaria interessado se ela fechasse esse gap aqui e voltasse a subir, eu ficaria interessado em me expor mais, uh, até porque não entrar no long para o Bitcoin, tá caso que esse fundo aqui pode demorar um pouquinho mais. Eu acredito galera que antes das eleições aí lá do, do Senado no, no, nos Estados Unidos, o midterms lá nos Estados Unidos, dia 8 de novembro, eu acho que não vai ter muita coisa acontecendo, tá Posso estar errado, mas eu acredito que a gente vai ter o... Um, Mercado aí, né? Alguma coisa surgindo no mercado depois das eleições, tá? É isso que eu tô imaginando aí. Então bote a sua agenda aí dia 8 de novembro, mas 8 de novembro vai ser o dia da eleição, né? Então é. Que aqui o America's uh, Midterms, aqui Elections, tá? Então vai ser de 8 de novembro vai ser a eleição. Não sei que dia que sair o resultado, mas depois que sair aqui as eleições, acredito que o mercado pode, né? Enfim, soltarem o Kraken aqui e as coisas começarem a desandar, tá? Eu acho que. Tá bem bearish o cenário aí, a coisa não tá muito fácil, eu tô acompanhando outros podcasts aí de outros economistas tentando entender um pouco mais essa catástrofe que tá acontecendo nesse momento, tá? Então, realmente um, um momento único aí que a gente tá tendo agora aqui no, no mercado, tá? E eu tô tendo a experiência de viver esse, esse momento aí, tá? E o Bitcoin, não se esqueça, que é um seguro contra o cataclisma aí financeiro que pode estar tá acontecendo aí muito em breve, tá bom? Então, é bom você comprar um pouquinho de seguro, que a gente não sabe até onde o dólar vai conseguir ir, tá pessoal? Que meu, pelo que eu estou vendo aí, o cenário de hiperinflação né, é o caminho que, vai, que, vamos, que a gente vai percorrer, tá bom? Então, a pequenas não fechou esse gap aqui, tá? estou tô, tô de olho nisso aqui agora, mas tivemos bastante volatilidade aqui também, tá? hoje aí. É, não sei para dizer aqui para vocês agora o que vai acontecer, mas para mim eu gostaria de ver as pequenas fechando esse gap para poder aqui ficar mais estressado em buscar, porque não aí longs, tá? Mas eu vou mostrar no Bitcoin aqui que eu tô interessado a fazer um long mais conservador, fica de olho aí, tá? O DXY bateu de novo nesse topo aqui, tá? Falei, nessa linha de resistência. Que eu comentei para vocês aí, batamos de novo aqui. Agora parece que a gente fez um falso rompimento desse triângulo aqui, né? Então a gente pode ainda andar um pouco mais aqui. Tem um espaço pro, pro, pro DXY aqui andar, tá? Eu acho que a gente pode testar aqui junto abaixo antes de romper. Eu acredito que o cenário mais provável é a gente romper esse triângulo aqui simétrico para cima, tá bom, galera? Então falando aqui do Bitcoin que tá encurralado aqui, a galera. A gente tá aqui numa, numa, um triângulo aí, né? Tá, tá se encurralando e, tem, e olha só, pode mover aí até mais ou menos, ó. A data aí do dia 5, uh, 5 7 de novembro, aí tá. Tem espaço para ele mover. Então, eu acho que, na minha opinião, aí, uh, obviamente o mercado está de olho nas sp né? Não no Bitcoin, enfim, tá. Mas uh, eu acho que as eleições depois podem gerar aí uma certa, uma, uma certa, a faísca aí para explodir essa bomba aí toda, tá? Das dos mercados. Mas vamos ver, tá. Pode ser. Eu ainda estou. Tô... Uh, imaginando que isso possa acontecer a gente ter aqui fazer um, um, fundo, de, um fundo descendente aqui nessas regiões Fibonacci, tá bom? Então a gente pode sim buscar essa região aqui dos 3.800 tá? pontos aí para SP500, tá? Eu acho que não seria algo uh, estranho de acontecer e a gente poderia fazer esse fundo duplo aqui, né? Que iria, estaria com alvo aqui até nessa região aí dos 4.100, 4.000 pontos, pontos mais ou menos SP500, tá? Mas... Eu acho um pouquinho cedo, não tenho bola de cristal aqui para dizer para vocês o que pode acontecer, tá? mas eu estou aqui estudando bastante sp pequenos porque a correlação com o Bitcoin é impressionante, pessoal. Tem dias que simplesmente o Bitcoin se move junto com a SP500. Tá? Então o Bitcoin está encurralado aqui, né? eu mostrar para vocês esse... esse, esse... Esse uh, gráfico on, No vídeo de ontem, tá? dá uma olhadinha no vídeo de ontem Vou deixar o link aqui em cima, ficou bem bacana a análise Não vou repetir tudo de novo aqui tá? Mas o que está que acontecendo aqui pessoal? Vamos baixar o tempo gráfico, 4 horas aqui ó, A gente está dentro desse canal azul né? a gente tinha um canal aqui, ó. A gente tinha um, esse canal aqui né, Na verdade, o Bitcoin acabou rompendo para baixo Virou uma resistência esse canal A gente pode ver que virou uma resistência aqui, ó, rompemos para baixo né? E agora a gente está aqui nesse canal aqui azul, né, pessoal? Então, esse aqui que eu estou de olho aqui agora, a gente está numa região de forte resistência aqui agora, né? Dessa, dessa LTB azul do canal aqui, tá? Então, isso que eu estou aqui agora acompanhando, né? E também a gente tá nesse nesse outro canalzinho aqui, tudo feito de canal, né? O mercado aqui acompanha, sempre funciona assim, tá? Então a gente tem essa bandeirinha aqui, ó, de baixa, né? estou acompanhando, que tem como alvo, comentei para vocês ontem no vídeo também sobre isso, que tem como alvo aqui dessa projeção, caso de romper aqui, ó, o fundo desse canal na região aqui dos 14.500 dólares, tá? Eu já falei para vocês ontem também no vídeo que eu tô de olho nas regiões de FIBO, da CPR mensal, que são aqui a região dos 17.500 dólares também nos 15.500 dólares para poder para me posicionar com ordens de spot para o Bitcoin, tá? Estou com ordens de spot aqui porque, inclusive, está co muito confluente co uh, co tá? com a, os pools de liquidação aí da Binance, hitmaps de liquidação da Binance que eu mostrei para vocês ontem. Então, assiste o vídeo de ontem, vou deixar o link aqui em cima. As coisas não mudaram muito, a gente vai passar rapidamente e dar uma olhadinha nisso aqui, tá? Então, para mim, aqui agora, pessoal, eu realizei aí praticamente 90% desses shorts, conforme eu comentei para vocês na introdução aqui do vídeo. Tá, a gente pegou exatamente aqui esses pools esses de criação aqui da BitMEX. Tá? Pegamos aqui a região dos 8.700, conforme eu falei ontem. Hein? Botei de, de, né para fechar essa posição de short aí. E agora, pessoal, estou avaliando aqui se eu vou entrar em short de novo né, ou buscar uma operação de long. Então, para mim, o que, que eu vou avaliar aqui agora para definir se eu vou entrar no short ou vou entrar no long? O né? que, que eu vou fazer? Basicamente é o seguinte, galera. Estou acompanhando aqui agora essas regiões, ó e, além do mais, vamos baixar o tempo gráfico um pouquinho mais aqui numa hora que eu desenhei uma outra linha. Vou desenhando as linhas aqui em tempos gráficos diferentes, tá? só para poder acompanhar. É, aqui, o que, que eu vou fazer para o Bitcoin? Tá? Eu vou acompanhar aqui é, essas regiões de reteste aqui do canal azul. Nessa né? região aqui de 18.200, mais ou menos, a gente pode ter resistência aqui de novo. Inclusive, aqui ó, a gente tem o, CP, o VPVR aqui, ó, com uma forte volume aqui tá então essa região aqui próxima dos, dos 19.100 até aqui a região dos 19.200 a gente vai ter uma certa resistência tem muita volume de negociação nessa região então é, o Bitcoin pegando essa região que já vou estar interessado aí é, me posicionar aqui tá com, com com certo shorts tá galera essa região já pode a gente pode voltar a escalar chat short, shorts de novo né vamos ver aqui os hitmaps de criação da Binance se faz sentido isso Uh, mas o que, que tem que ficar de olho aqui é o seguinte, para eu fazer um long no Bitcoin, tá, eu vou fazer o seguinte, ó, se o Bitcoin romper essa LTB aqui azul, fizermos um, fizermos um rompimento aqui dessa, dessa LTB azul, tá, com o long short ratio aqui, que é essa, esse indicador do TRDR que eu tô, vocês estão acompanhando também aí, né, uh, com o long short ratio caindo, com o open interest subindo, eu vou estar tá interessado a me expor em, uh, voltando aqui para o gráfico, ó, a me expor aqui numa, em compras para o Bitcoin, provavelmente nessa região dos 9.300, né? Uh, se isso aqui acontecer, tá, pessoal? Tem que, tem que esperar o, o, realmente o preço reagir aqui, romper essas regiões aqui, a região dos R$19.500 dos, dos com uh, esse rompimento da SLTB com o mercado acreditando em baixa. Daí eu vou estar interessado, interessado em uh, me expor aqui num long nessas regiões aqui, tá, galera? Basicamente, que é a minha estratégia agora para longs. Para short, caso a gente suba aqui e né, o mercado continua do jeito que está, porque olha só a situação, galera. A gente está subindo aqui agora, com o open, com open interest subindo e o long short também subindo. tá Então, a coisa não está boa, o sentimento está ruim. tá aí a gente a única questão que deixa um suporte agora é essa região aqui, 19.700, que a gente teve muita liquidação aqui, ó, mais de 10 milhões de dólares de liquidação e 400 aqui, quase milhões de dólares, no total, no 4 horas aqui, tá? Deixa eu puxar 4 horas, estava vendo 4 horas aqui, você vê que já fechei, fechei 4 horas. Mas tinha aqui 400 milhões de dólares de liquidação, só nesse candlezinho aqui, a gente viu aqui, ó, 300 milhões de dólares de, de liquidação, tá? Com muita uh, liquidação não, de venda a mercado, né de delta de venda a mercado com uh, mais de 10 milhões de dólares aqui de liquidações, tá pessoal? Então bastante coisa na minha opinião. Tá, lembrando vocês que eu estou olhando liquidações aqui dessas corretoras tá então eu boto todas as corretoras aqui eu só tiro a Bitfinex a Bitfinex e a Deribit então esse é um, é um ponto de suporte aqui agora porque a gente teve muita gente errando nessa região tá já vai ter que acompanhar agora como como como vai ser aí né mas na minha opinião uh, vai ser um ponto que eu considero que vai ser extremamente uh, se a gente perder essas zonas aqui agora 18.000 e 18.700 galera eu acho que a gente pode avaliar inclusive Tá, de botar um stop de venda ali, porque a gente pode buscar esses pools mais abaixo aqui, tá até a região dos 17.400, pelo menos, 17.500, né? Então, isso que eu tô de olho aqui agora, se a gente romper para baixo dos 18.700, posso voltar com o short aí, subiu até os 19.200, 300 ali, tô interessado em short ainda, se o sentimento continuar ruim, e se romper essa LTB, a tá, LTB amarela aqui com o sentimento uh, melhorando, né? Eu vou estar interessado em me, me expor em long, porque eu acredito que o Bitcoin tem chance de fazer esse pump aí antes de ter mais um dump. tá? Conforme eu falei para vocês no último vídeo, a gente tem hitmaps de liquidação aqui nos, na região dos 21 mil dólares. Tá? Então a gente poderia buscar essa região. E stopar esses shorts antes de continuar essa queda, tá bom? Então tem que tomar cuidado porque a gente não pode ficar ali uh, uh, simplesmente buscando venda e, e trabalhe aí uma, uma, uma região que você possa trabalhar com stop, tá galera? Eu tô com stops aí de shorts acima dessa região dos 21 mil dólares aí, tá? Mas dependendo se eu entro muito pesado com short eu tô... Uh, botando stop mais curto, tá? Então depende da mão que você está entrando, você vai vai uh, uh, balanceando aí o seu o seu stop nessas né? seus, seus alvos também, tá? Então para mim que depende aí com a mão que eu vou entrar é uh, quanto que eu vou ter de quanto vai ser meu stop, uh, os meus alvos, né? Meu risco retorno basicamente, isso vai definir quanto é que eu vou entrar, se eu vou entrar pesado ou mais leve numa operação, tá bom? Então basicamente assim eu vou avaliando e, e vou fazendo esses trades na medida que eu consigo aqui, tá, galera? É, então pessoal, vamos passar aqui rapidamente, ó, vamos fazer um update aqui para vocês, ó, a gente liquidou aqui embaixo, vou dar um zoom aqui agora, né? primeiro mostrar para vocês que está formando muita liquidez nessa região aqui dos, dos 15.300, tá? muito importante também aqui na região dos 17.200, 12 horas, toda hora eu vejo isso aqui, tá? É bem perigoso, vou dar um zoom nessa região aqui agora, então... Tem liquidez nessa região aqui até os 19.300 dólares, então não me surpreenderia o Bitcoin voltar a testar essas regiões aqui, eu vou estar interessado em me expor, em reescalar os shorts aqui agora, tá? É basicamente o que eu tô fazendo aqui agora, né, nesse momento, tá? Minha estratégia aí é voltar com esses shorts aqui e posicionar. Olhando aqui então o de 7 dias, a gente tem liquidez aqui nessa região dos 19.800 dólares, né? Então fique de olho nisso aqui. Tá galera, acho que é importante, mas formando bastante liquidez aqui também abaixo, né, na região dos 15.400 e também nos 17.300. Tá aqui é exatamente os níveis ali do CPR mensal. Fiquem de olho nisso, galera, tá bom? E aqui eu falei para vocês ontem, não vou repetir, assiste o vídeo de ontem aí, tá? E tive uma pergunta interessante inclusive no vídeo de ontem aqui, ó, galera. Aliás, não esqueçam de assistir o vídeo, né? Já falei para vocês, deixem um like aí. E a pergunta aqui do Renan Narras aqui perguntando, uh, falando aqui, uma coisa que fico me perguntando é como é que as baleias sabem onde tem mais liquidez? O que elas usam para saber? Porque o Block é relativamente novo no mercado e elas fazem isso há bastante tempo, né? Eu respondi para ele aqui, se você quiser ler depois vai lá aqui no vídeo ler a resposta que eu coloquei para ele. Mas é o seguinte, ó, Renan, vou te explicar, cara. Na verdade, os market makers aí, as baleias, elas têm as informações aí de certa forma até privilegiada, tá? Uh, eu acho que uh, todos os mercados têm tem isso tá acho que os market makers sabem onde estão uh, o ponto de mais mais dor das pessoas porque cara os mercado os market makers não vão deixar a, a, a galera simplesmente pegar o dinheiro fácil tá infelizmente não é um jogo justo aí pro, pro varejo porque eles têm essas informações aí tá uh, ou ferramentas que eles já eles mesmos desenvolvem não não não não, não passam para ninguém eles consigam, conseguem analisar o open interest outros outros Avaliar onde as pessoas estão abrindo mais posições, fechando as posições. Ou as corretoras também aí, uh, passam essas informações para eles. Tá? Então não, me duvido, não, não duvido muito que as corretoras passam essas informações onde uh, existem mais liquidações das, das, das, dos players aí do mercado para as uh, instituições, aí para os market makers, eu diria até melhor. Uh, buscarem esses pontos de liquidação. Porque onde as pessoas vão estar tá, uh, perdendo dinheiro é onde eles vão estar tá ganhando. tá? Basicamente como funciona. O mercado é basicamente uma máquina de fazer as pessoas comprarem caro e venderem barato. É assim que as baleias e instituições ganham dinheiro no mercado e é assim que você tem que entender o mercado para poder também ganhar dinheiro. Então, caras, usem esses indicadores aqui. Entendam isso aqui, essa sacada para vocês aí. tá? Passe o final de semana estudando isso aqui. Eu tenho um treinamento gratuito também no meu site. Dá uma olhadinha, andrefalt.com treinamentos, tá, galera? Pessoal, então uh, vamos falar aqui rapidamente sobre o VIX, tá? Eu quero falar para vocês sobre o VIX aqui, porque qual que é o ponto que a gente pode, então, aí uh, ter uh, um possível fundo para o mercado, tá? Eu quero comentar para vocês sobre isso. Antes de mais nada que só lembrando vocês, pessoal, eu vou divulgar aqui agora o vencedor dessa campanha aqui da PrimeXBT, tá? Que hoje vai ter um vencedor que vai ganhar 250 dólares aqui de margem adicional para poder operar na corretora, tá bom? Então não, não esqueça também de criar sua conta aqui na PrimesBT, vou deixar o link aqui abaixo na descrição e um comentário fixado, uma corretora bem interessante aí, muito boa, você pode ganhar até 7 mil dólares, né? 7% do valor do seu depósito, até 7 mil dólares para você operar com margem adicional na corretora aí, tá? Então conheça a PrimesBT, vou deixar o link aqui abaixo e a PrimesBT estava com essa promoção, que está com essa promoção de 250 dólares por semana aqui de sorteio, tá? Então a gente tem um vencedor aqui dessa promoção, tá? A PrimeSbT acabou de passar para mim aqui por, por e-mail quem venceu, tá? E tá aqui o e-mail da pessoa vencedora, tá? Aqui, eu, obviamente, né? Foi escondido alguns caracteres, mas tá aqui, ó: f-a-l-t-u-n, tá? Então, provavelmente você vai receber o um e-mail da PrimeSbT com cupom aí para você usar na corretora, você vai ganhar 250 dólares de margem adicional para você operar na PrimesBT. Prime tá? Então, fica atento ao seu e-mail aí, cu, dá uma olhadinha na caixa de spam para você não perder esses 250 dólares aí, tá? E você pode operar aí uh, esse... esse essa, usando... Né, inclusive commodities, SP500, tudo usando essa margem aí, tá? Essa margem em Bitcoin que a corretora tá dando para você aí, tá? Um parabéns ao vencedor aí da, da, dessa, da, da sorteira dessa semana, tá? Então, cria essa conta aí se você quiser concorrer aqui mais prêmios aí da PrimeSBT, tá bom, galera? Então, vamos falar aqui do VIX para fechar o vídeo aqui, qual que vai ser o momento que a gente pode ter o fundo desse mercado aí, tá? Eu acho que esse é o ponto que é extremamente importante, então aqui pessoal, olha só, esse aqui é o VIX, tá? Que é o índice de volatilidade das pequenos, que mostra que o medo dos players aí nesse mercado. Quando a gente tem muita volatilidade aqui, ó, tá? É, é o momento que o mercado está com extremo medo, muito medo aqui. E geralmente são fundos que a gente tem para o mercado para sp pequenos, tá bom? Então o que que você tem que ficar de olho, entender isso aqui, tá? Eu botei aqui o gráfico semanal. Um... Tem pessoas até que operam isso aqui, tá? Existem contratos futuros aí também, opções para operar isso aqui. Então, vamos botar aqui o gráfico da SP500 junto aqui, tá? Comparar aqui, olha só. Esse aqui é o gráfico da SPX. Você pode ver, ó, quando a gente tem uma volatilidade muito grande, ó. Olha só. Olha só isso aqui, ó. Volatilidade muito grande no, no, no, no VIX aqui, ó. A gente tem, então, fundos importantes para SP500, tá? Aqui também, ó. Outro, volatilidade alta com fundo importante que também formado. Aqui, outro topo aqui, fundo importante para SP500, tá? Então, o que, que você tem que fazer aqui agora? Ficar de olho nesse, né, nisso aqui, tá? O que, que eu estou fazendo aqui agora? Botar um alerta da, da, da, da... Aqui também, inclusive, 2020, ó, galera. só que 2020 aconteceu, ó. Aqui a gente teve crash lá do Corona, DXY, Deixa o... o Uh, o VIX aqui disparou, ó, simplesmente explodiu aqui, a gente teve então um fundo para SP500, tá? Então nesse momento que você tem que botar o quê? Um alerta aqui no seu, no, seu, no seu gráfico do VIX, tá? Que eu tô fazendo aqui agora, botar um alerta nessas regiões aqui, ó, 43, 44 para cima, ó, que a gente tem fundos importantes, bateu aqui nessa região, ó, bota um alerta, significa que a gente pode possivelmente estar tá buscando fundo aí então para SP500, tá? Então... Sem mistério nenhum aqui, olhando o histórico, a gente pode ver que o VIX vai mostrar para gente onde tá o fundo para SP500. Onde a gente vai ter bastante volume também de negociação. Né? E o VIX vai dizer aqui que o mercado com bastante medo né? e com muita volatilidade. Esse é o momento que a gente vai ter então o fundo para SP500. Então para mim aqui agora esse fundo aqui pessoal não chegou. tá Eu acho que tá bem longe, apesar de a gente ter subido já com o VIX aqui rompido, esse triângulo aqui simétrico para cima. Eu quero ver realmente esse VIX explodindo para cima para eu poder aqui apertar o botão de compra aqui no Bitcoin, tá? E também se você quiser comprar ações aí, é o momento, melhor momento para você uh, buscar e contar todo mundo desesperado, sangue jorrando no mercado, você fazer boas compras aí, tá? Então bote seu alerta, tá? E fique atento aí, porque obviamente eu não estou esperando só isso que acontecer, pessoal, estou com horas de compra já posicionado, tá? Me expondo a regiões que eu comentei para você nesse vídeo, e porque a gente nunca sabe, tipo, tá dormindo e realmente esse fundo acontecer, tá? Eu... Eu vi esse fundo aqui da, da SP 500 acontecendo. eu estava na Tailândia aqui, me lembro exatamente onde eu estava, tá? É incrível que o um mercado ele cria momentos na sua mente ali. Você fica sabe exatamente o que, onde que estava fazendo quando, quando isso aconteceu. Para mim o gráfico do Bitcoin inclusive é interessante porque eu olho o gráfico do Bitcoin pessoal na história aqui, tá? Eu sei assim momentos da minha vida. Esse aqui gráfico, ele, é um gráfico para mim que mostra a minha história, dá? Tá? Porque eu sei exatamente quando Onde eu estava quando aconteceu isso aqui, quando aconteceu esse topo aqui, sabe? Eu sei muita, muito da história porque são momentos que ficam marcados aí, especialmente você está operando no mercado, tá? Então, bem interessante. Então, por isso, é hoje, por isso, por hoje é isso, né, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa aquele like para apoiar se você gostou. Amanhã eu devo voltar aí, fazer alguns updates para vocês em relação ao mercado. Eu acho que vai ter pouca volatilidade no final de semana. Né? Mas semana que vem o bicho deve pegar aí de novo, tá? E, e vou atualizar vocês aí. Participe do grupo Telegram, qualquer insight, eu aviso para vocês, tá bom? Vou deixar aqui então do lado como você operar na Prime que está dando aí os, os 7 mil dólares de bônus, e também na Bybit 4 mil dólares. Duas corretoras muito boas aí para você conhecer, tá bom? Um abraço, a gente se vê em breve.